Seguindo a nossa série de dúvidas, a próxima dúvida que me enviaram foi Você só trabalha com cirurgia ortognática? Eu quero te dizer que não. Eu não trabalho só com cirurgia ortognática. Por exemplo, essa semana eu recebi aqui no consultório um paciente de 16 anos que estava com a indicação de fazer uma cirurgia na ATM, que é essa articulação que fica aqui perto do ouvido. Fizemos uma série de exames, uma série de radiografias, fotos, é, exames clínicos e chegamos à conclusão que esses estalos não seriam suficientes para submeter o paciente a uma cirurgia ortognática, um paciente de 16 anos que a gente conseguiria controlar para que ele tivesse todo o um sistema funcionando normalmente, sem submeter ele à cirurgia. O que eu quero dizer com isso é que apesar de eu falar muito sobre cirurgia ortognática, nem todo caso é cirúrgico. Eu faço uma comparação da cirurgia ortognática com uma, uma cirurgia de coração, por exemplo. Se você tivesse que fazer uma operação no seu coração você escolheria o profissional mais barato, o profissional que viesse ali na esquina? Tenho certeza que não, você escolheria o melhor profissional especializado na cirurgia de coração, porque é uma coisa muito séria. Na sua face acontece da mesma maneira. Então, se você está em dúvida, se você é um paciente realmente cirúrgico ou não, antes de se submeter a qualquer tipo de cirurgia, procure um especialista da sua confiança, porque aí sim você vai ter certeza que está tomando o caminho correto.